Como tomar o Harmonize Caps e quantas cápsulas tomar? Aprenda nesse vídeo simples, rápido e prático como tomar o Harmonize Caps e ter o melhor resultado sem efeitos colaterais, pessoal. É o melhor que tem no mercado. Para vocês que não assistiram o primeiro vídeo que eu postei na semana passada e caiu aqui de paraquedas, vou explicar resumidamente como o Harmonize Caps funciona. Com o Harmonize Caps você melhora na aparência da saúde das unhas e cabelos e ainda mais. Você vai ter a pele mais jovem, redução de celulite e estrias, aumento no brilho e lubrificação da pele, hidratação da pele e cabelo e redução na flacidez. O Harmonize Caps é ideal para quem deseja melhorar a saúde da pele, cabelo e unhas. Então vamos lá, o Harmonize Caps é recomendado você tomar duas cápsulas durante o dia, nas duas principais refeições, por exemplo, no almoço e na janta. Uma cápsula 30 minutos antes do almoço e uma cápsula 30 minutos antes do jantar, durante o um período de 3 meses, para você ter o melhor resultado do produto. Então, respondendo à dúvida do vídeo passado, é um vídeo rápido, só para mostrar para vocês como tomar, a forma de tomar. É só você tomar um antes de cada refeição importante do dia. Caso você chegou aqui agora e se interessou pela Harmonize Caps, vou deixar o site oficial na descrição do vídeo, para você adquirir o produto original e oficial e não cair em golpe, como tem muita gente caindo infelizmente. Então, até o próximo vídeo, galera!